Chamando Bianca, colaboradora. Fala, galera. Quem veio para o desafio Fast Coding, levanta a mão. Alguém veio para o negócio de Flutter? O Flutter teve uma mudança lá no, na agenda, porque a palestrante teve um problema pessoal, não deu o tempo dela pegar o voo e chegar, tá bom? Então, a gente teve que fazer uma... Um, usar o slot aqui para outra coisa e a gente queria fazer uma coisa mais pessoal assim, né, para não colocar só alguém no palco então a gente vai fazer o desafio fast coding são cinco minutos para codar qualquer coisa que não seja um hello world né? alguma coisa interessante, qualquer linguagem eu vou ficar aqui nos comentários na análise nosso outro guild master aqui o Bruno Vai trazer o prêmio pra vocês. Você fala do prêmio depois. É... A gente saiu selecionando algumas pessoas ao decorrer do dia para já ir pensando sobre isso. Provavelmente um ou outro faltou. Então, quem tiver afim aí no, no palco e quiser participar, tá bom? A gente vai chamar eles primeiro e depois, estou vendo que está interessado, tá? Não. Cinco minutos, codar qualquer coisa. Traga seu note, entendeu? Tudo prontinho ali já. É, qual que é o prêmio, Bruno? Fala pra gente. Bom, galera, a gente tá com... Opa, desculpa. A gente tá com voucher aí de... É, de 100% de desconto num escape room ali. Deixa eu ver o nome do escape room. Que é um patrocínio... Deixa eu ver, tá ali. Na minha mochila. Deixa eu ver Você vai participar, moço? Você tá com medo até agora, cara Já falei com você desde cedo E o maluco ali já tá querendo participar Vocês são programadores aí no fundo também, não? Vocês vão participar? Cinco minutinhos, dá pra fazer um pastel Nossa, calma, jovem Ó o palco também Pokémon aqui Pokémon diz que vai ser o primeiro. Pokémon vai participar também, mas ele é um, um dos nossos comentaristas. Isso aí. Uma salva de palma pro Pokémon. Salva de palma pro Pokémon. Isso aí. Bom pessoal, o, o prêmio que a gente tem aí é um super voucher de 100% na taberna, que é um escape room aqui no shopping, sair das águas, beleza. E aí vocês vão lá, até dia 15 do 9 vocês podem usar na faixa. Bacana, né? Bacana. Top demais. Tem várias salas lá, você pode usar. É isso. é isso. Quem acha que não dá conta, dá conta sim. Mas se achar que não dá e saber de um amigo ou uma amiga que tá por aí que vai dar conta, dá tempo. A gente tem até as. Até as 7, até as mais ou menos terminar aqui, certo? 5 minutos vamos começar com o Rogério Munhoz vamos lá segura aqui e aí o negócio é na pressão, entendeu? então já começou a contar os 5 minutos dele Agora. é o tempo todo ele tem que montar o ambiente, já tem que estar no esquema e tem que codar o um negócio do zero a gente vai ficar olhando aqui e fazendo os comentários certo Pokémon? Passar o bagulho lá primeiro, né? Cadê? Foi, ó. Tá quase. Ó, oh, vamos lá. Tá contando, cadê? Aí foi que vai abrir agora o Android Studio. Aí fudeu. <risos> código pronto não vale. Código pronto não vale. Aí ferrou, pô. Eu ia fazer assim o código pronto, pô. Não tem como fazer do nada. Aumenta só o terminal ali, que senão a galera não consegue ver. Aí sim, ó. Show. O que, que ele vai fazer aqui, velho? Ó, oh, fast code, aí show. Vou ter que cuidar no bloco de notas, que não tem essas porra de VS Code, não. Ei, caraca. Já tá valendo? É, ele já veio com o VS Code aberto, porque senão não ia dar tempo, né? Ih, DNPM, ferrou, já perdeu. <risos> já, pass... já tá no... anotando o tempo aí? Tá passando, já passou dois minutos. Meu Deus do céu, hein? Deu NPM install tudo e já acabou. Já está pronto o código. É, depois a gente vai dar uma analisada aqui se o de o não vem com tudo pronto. Tem que ter algumas linhas de código é suficiente. E o público vai avaliar aqui se, se foi copy-paste ou se valeu a pena. Certo, público? Isso aí. <risos> eu sei que eu já perdi, porque até abriu o bagulho aí. ó. Ixi, Maria. É TypeScript aí e fudeu, entendeu? Aí tem que instalar 10 mil lib. Ah, já consegui fazer o config, já está metade das coisas prontas já. Oh, aí sim, hein? Já tem sete linhas de código, já está interessante. Já não é um Hello World. A não ser que foi em uma. Quanto, quantas linhas de código tem um Hello World pegar para o Pokémon? Tem uma. Nenhuma? É só escrever Hello World. É sério, depois eu mostro pra vocês que é verdade. Mas vamos lá! Já cortaram meu microfone aqui já, porque tô falando muita merda. Caraca, mano, ó! Agora a fábrica tá saindo do lugar, hein? A fábrica, de que que é a fábrica essa aí? Meu Deus do céu, hein! Todos podem ver aqui a atenção do nosso amigo, ele está suando, olha só a testa dele! Hein? Se fosse em pegar perto tava pronto já! Meu Deus do céu. Alguém vai fazer em Java? Vai, vai, já, já prepara o... o... Já. já abre aí já, já velho. Já abre aí já. O, o que for usar, velho. Se for, se for Sublime em Java também que, queima tudo, né? É, se fosse Android Studio já tinha que ter começado ontem. Porque ontem? No... <risos> pra começar bem. Ó, já foram três minutos. Ó, o, o, os dois minutos passaram mais rápido. Agora o minuto vai demorando mais... Né? Vai precisar mais devagar o minuto. Olha isso, meu. É um cara que veio preparado, com snippets prontos, entendeu Aí é show demais, hein? É Consegue comentar, comentar linha a linha mais ou menos? Vamos, vamos, vamos tentar entender o que ele tá fazendo ali. Tá mandando o bagulho do telegrafo lá, show o telegram. Aí beleza, tem a resposta pra mensagem, da tá, o upside de alguém. Não, é outra, é outra palavra, mas tá ali, vai mandar uma mensagem o negócio é igual até o constante texto te é, ponto message ponto reply to message caralho vai fazer ponto infinito essa merda agora cara, next tá tô tentando entender a lógica é a lógica muito booleana isso aqui cara aí tem o um mapa agora é Google Maps do pará também tem Google Maps não segue eu tô vendo retorna é já não sei. Já passou cinco minutos já, hein? É mesmo. Tem uma chance ali, ó. Chance? Show? É, falta... Bat pra bater um ainda. Um minuto. Falta um minuto, hein? Menos de um minuto já. Mano, isso é difícil pra cacítica. Vai que cítica. dá, bicho! Vai que dá. Rapaz, Eu acho que estão cortando nosso microfone, que tá falando muita merda. Mas vai... vai, vai. Ó, agora ele tá pegando o negócio e jogando pro lower case não pode ser maiúsculo, não pode ser maiúsculo, vamos lá. Caraca, velho, é muito coisa. Ele esqueceu todos os pontos e vírgula, então parece que já não vai rodar. Mentira. TypeScript não tem, né? É isso mesmo? TypeScript não tem nem código, não muito menos ponto e vírgula. Pode. Agora tem um join ali que ele bota. Abriu um objeto ali com reply, max ID. Aí sim, hein? Aí tá bom demais, vamos lá. Ó, oh, seguindo ali a lógica do negócio, eu tô achando que é um bot. Parece, né, parece Telegram. um bot. Parece um bot. Um bot que vai receber uma mensagem... Agora, agora rodou! Minha Nossa Senhora. Meu Deus, tem é, que acabou, ser... É, acabou teus acabou minutos aqui. Quanto mais precisa aí? Mais meia hora ele consegue terminar, mas meia, dá. meia horinha, meia consegue horinha. Consegue só... dar um play nisso aí? Vai virar alguma coisa ou não? Por quê? Porque é JavaScript, se fosse PHP <risos> já tava pronto essa porra. A, play, o problema tem. é ser JavaScript. Bom, uma salva de palmas, que ah, você é, ganha muita pressão. É, porra. Muito bom, muito bom, muito bom. Segura o código aí, porque assim... Segura aí, porque pode ser que seja Eu tô melhorador. achando que todo mundo cagou nas caras aqui e não vai ter ninguém mais. Aí a gente Quem chama de vai? novo. Quem vai? Agora, se tiver alguém corajoso aí... Corajoso. Vai, vai, vai, Carlinhos. Mais alguém, mais alguém? Olha, mas aqui todo mundo ganha. Aqui todo mundo ganha. Cadê o amigo? Cadê o amigo? Cadê o amigo? Cadê? Aí, ó. Vamos lá, o amigo tá aqui. aqui, ó. Ele não ganhou 100%, não ganhou. mas ganhou 30%. 30% vai. é muito 30%, bom. Olha, vai. Se for só ele que vai dar, tá, aí você. vai. Uma salva de palmas pro merece, nosso merece, amigo merece. aqui. Muito bom. Merece. ninguém vai querer. Eu tô, eu tô Vai ter que ser o seu, Pokémon. O que, que eu vou fazer? Você não hein? vai, Fião? Já tá com o notebook aí. O Android Studio travou. Puta que pariu. E o C, Tem certeza? Vai, eu deixo você vir com duas linhas de código pronto. Ele vai ganhar ali, velho. É, você vai ter que voltar aqui e terminar esse código aqui. Deixa eu abrir aqui meu Android Studio. Puta que pariu. Mas ninguém, pô. Você não vai, Vião? Oxi. Você tava preparado também, deu pra trás. Ó, gente. P pode parecer estranho aqui, mas vocês são programadores, vocês sabem que a vida real é desse jeito, né? A galera gosta só de trollar, só. Ó, oh, tô precisando aqui do CMS aqui, faz pastel aí, vai, entrega, entrega, entrega. Não. Ó oh, o sprint aqui, ó, oh, já tá tudo pronto, cadê teus pontos? Tá entregando? Não vai, joga o trecho pra lá, joga pra lá, tá dando, não sei. É, pensa, vai, João. Mais ninguém, porra. Deixa eu abrir aqui o negócio. Termina esse código aqui então, pra você ganhar essa bagaça e mostrar alguma coisa funcionando. Porra. É, eu acho que é bom ele terminar. Vamos lá, ó, ele já ganhou 30% então Quanto tempo a gente vai dar mais pra ele aí, pra ele terminar? Hein Guis? Quanto tempo que ele precisa agora para terminar? para ganhar os 100%? Não, 10 minutos não dá, tem que ser desafiador Mais 5? Mais 5? Ó, cronômetro, hein? Ele já ganhou 30, vai poder levar um, um companheiro Vamos lá mais 5 pra ele, então mais 10 pro 6 e só 5 mesmo pro Pokémon. Tá, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um negócio. É um negócio que é fu quase funcional. Mas vai funcionar, eu acho. Funcionar? Não, hein? Aí é bom, hein? Vamos seguir aqui no comentário. É isso mesmo que eu tava entendendo. é um bot pro Telegram. É o bot do Telegram ali que, que manda a mensagem. A resposta é uma, é uma matemática aleatória. É ah, uma Agora, matemática aleatória. É o número aleatório que ele faz lá. Aí já, ficou, Aí, já começou, começou a fazer o bagulho, né? Agora já tá do pull ali. Pô, essa é parte pull, o bicho já tá bom, tá né? tranquilo. Tá no um servidor, era para fazer um código só, o cara já tá com duas. Um, já. Já em tá com Em cinco minutos quatro eu faço arquivo. no máximo um arquivo, o cara já, já faz tudo. Já fez dois, já. Pra quem chegou agora, a gente tá fazendo fast coding. Era 5 minutos, mas ele não conseguiu, então a gente passou para 10, porque não tem outro programador, programadora, que bateu no peito aqui e falou que consegue. As meninas do PHP vai fazer em 10? Show. É a próxima. Já vai fazer em 10, Não, eu, eu vou fazer também, mas Beleza. Não fa depois, Depois eu é você, não então, na hora que ele terminar. Eu não garanto uma retrocompatibilidade tão linda quanto isso aqui. O meu é código de zoeira, eu faço. Código de zoeira eu faço. Alguma coisa bonita de Telegram, de, de bagulho ali, não dá não. Aí... É por isso que o chefe fica puto, entendeu? O CTO isso? fica cagado. Ô, fião, é pra você me entregar, né? É pra você fazer arquitetura, bagaço, não exato. sei o que, sei que lá, lá e... Oh, realmente, bababá. É fogo aí, é fogo aí, mas Eu tá não bonito. quero um, um sistema com segurança, entendeu? Só quer que roda, eu preciso mostrar pro meu cliente. Exato. Cara, mas... você sabe assim. que aqui já vai tudo pronto também ali, é só descomentar e já tá pronto. Que porra é essa aí? É o... o, o Alt Que é onde vai ser, sei lá o quê. Aí, vai, é TypeScript, essa configuração do TypeScript, já tá é, vendo? Esse negócio é mais enrolado, era pra ser mais rápido, ficou mais não difícil. Não dá pra saber, quanto tempo já foi aí? Só ele teve coragem de chegar aqui e fazer o bagulho. É, isso aí já tá valendo. Dois minutos ainda faltando aqui, nosso cronômetro... Já foi dois. Já dois, foi dois, desculpa. Foi, então foi foram dois. dois. Meu Deus do céu. Faltam dois e meio agora. Aí foi, hein? Oh. Agora oh, rodou. vai! Hein? NPM rodou, tá hein? rodando! Yes! Ei! Ei! Ei! Foi quase, foi atrás! Bateu o bot token é requerido. Sem o bot token não dá. Agora vai, hein? Rodou de Agora novo. vai, hein? NPM. Rodou. Boa, moleque ali! Olha o bot, olha o bot, olha o bot olha lindo! O bot. Mandou um oi pro bot, vai devolver! <risos> Caraca, olha o bot! Aí o bot tá respondendo, só que não. Tá quase, tá quase, o bot tá quase. Vamos eu ver, acredito vamos. nesse bot. Aí, aí, hein, tá foi, hein? Eu acho que foi. Como é que é o. O outro lá, comentarista. Tá quase, gente, tá, tá, Acredita, Acredita que vai. É, eu não sei, meu, eu não sei. O código dele ficou muito bom, não sei, meu, não sei. Opa! Aê! aê! Ele copiou e colou, deu certo! Muito bom! Com 7 minutos, hein? 7 minutos. Muito bom, muito bom. Agora, é, temos o um novo recorde, o primeiro. <risos> Vamos lá, merece o 100%, ó, 100 de desconto? Merece, não merece? Uma salva de palmas o nosso amigo aqui. Cadê a foto? Cadê a foto? Vou pegar. O que, que era esse negócio, só para nós é ver? Nós é vimos com mais calma. Era um chatbotzinho que ele cria frases daquele meme Urder. Aí quando alguém fala uma frase idiota, você dá a barra Urder E aí o chatbot troca aleatoriamente, maiúscula e minúscula, para ficar no formato desse meme. E o motivo pelo qual ele tem tantos arquivos é porque eu quis fazer bonitinho. E aí, Muito é bom, aí. hein? Aê, muito Parabéns, bom. Parabéns, está demitido. Não, mentira. Show. Já que ele usou Javascript, eu vou usar Javascript também Eita, saca lá zoeira Vamos lá, que aqui é Você que é o cara do PHP, fica falando de PHP toda hora Aí ele não roda em PHP pra nós não ver os problemas que tem, entendeu? Não, dá pra fazer também É porque nem, nem roda É que é 5 é é minutos, eu vou fazer uma parada muito bizarra aqui Beleza, contando então, 5 é um minuto pra você Não, precisa de 5 minutos não Eita, caralho Falou que vai bater um recorde aqui É um cara mais... Nananananananananananananananana! Batman! Aí! Muito bom pra trabalhar, entendeu ah, Segurou. Sei lá o que eu faço aqui, velho. O que, que eu faço é aqui. aqui? Opa, moça! Desafio da programação. Ai, Cinco minutinhos pra você contar alguma coisa. Vem! Cara, vem. não sei nem o que eu faço aqui, velho. Aí, travou já. Foi pegar o PHP. É, você vai entrar no VR e você não vai conseguir sair depois. Cuidado! É no Windows, cara. No Windows é só fechar Nossa. a janela. É. Só deixar a tela azul e já era. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Olha lá, puxou um PHP, já fez a abertura do negócio. Tá com o PHP instalado ainda? Tá, Com Com Apache tá. rodando, tudo atrasado? Não, é, é, é tudo no PHP interno mesmo. Vixe... O que eu faço aqui? Vamos, ali, o que eu faço PHP aqui? Que é rápido de fazer em 3 minutos. Eu quero ver você fazendo... Você falou que escreve Hello World aí e aparece, tem certeza? Sim. Vamos ver. Hello World em uma linha só, vai, valendo. Tá aí, Hello World. Ai, quase não saiu do... Cadê? Tá oh, aí, Hello World. Hello World, mandou Uma bem, linha. Mandou bem. Valeu, valeu. Esse programador pastel aí tá muito bom. Vai mandar mais um? Tem quanto tempo aí? Ah, pelo menos eu fiz uma coisa que funciona em um Três minutos, um é, vai. Funciona. Funciona, mas não vende. Preciso vender. Preciso chegar lá pro meu cliente e falar, ó, oh, cliente, o negócio tá pronto aqui, entendeu? Pastel de flango, top, catupili. Muito bom. Pastel de vento já não é todo mundo que compra, entendeu? Tá sem rede. Dois minutos agora. Tá acabando seu tempo de impressionar aqui o CTU. É, mano, fudeu, fudeu, fudeu. Buguei meu cérebro, na boa. Já era. Travou com o PHP ali e ferrou. Não, não, nem... Não precisa... Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Deixa eu pensar aqui. Ó, tá, as meninas tem. aí estão preparadas, então? Vocês são faz a próxima. Faz aí, faz aí, faz aí. Eu vou pensar aqui, depois eu volto. Não dá pode certo. Vir. certo não. Pode vir, pode vir. Pode vir. Aline falou pra mim que ia ter... Eu quero ver agora o PHP rotando aqui. Vocês querem ver sei. o PHP das meninas? Eu não sei fazer PGP PHP, não. Aí sim. O bagulho que eu fiz 10 minutos, 10 do... minutos, 10 minutos. Não sei se tem, mas vai. Bole, bora, bole. Vem representar que é não... eu não É você mesmo, você tá olhando lembrando lá. Vamos não representar vai. que eu não representei nada aqui. Certeza? O bagulho dole não um, dole... mas. E o boy ali do, do, do fone, de ouvido, vai? 10 minutos, cara. Aumentou o rolê aqui. Mesmo que for vai, pra vem, errar, vai, vem vai. fazer. Não tem mais ninguém, vai acabar nosso tempo. Tem é. outra palestra depois. Aí lá atrás Vem, vai, só vem. Vai, traz um o Note. Que... Falou que, falou aí que. Aí sim, ó. Aí sim, alguém cor. Aqui tem coragem. Okay. Vai lá, vai. Vai já fazer tá uma pô... calculadora. Aí sim. Eu aí não sim. sei pra quem eu vou vender a calculadora, mas já é mas alguma tá coisa. Tá bom, é melhor que o um Hello World, porra. Melhor que o um Hello World. Mas a música funcionou. Funcionou. A música funcionou. Mas você sabe que aquilo lá é padrão no JavaScript, né? Lógico, lógico que é. Eu vou pensar numa coisa. É né? que tá foda. É que eu venho a fazer, e a internet tá tudo cagado, tava sentando e não é. Não fazer. Porque é. o meu não tem, o meu não tem cabo. Você vai também depois ou não? Valendo, tem é 10 Valendo. minutos. Aí! Já, abri, já veio com o VS Code aberto, pra dar tempo, né? Já veio com tudo. Ai! Ah, aí. Aí. Que porra é essa? Aí Aí já tá pronto já, pô, parada. Não, ó, pagou. Voltou. Pagou, leite. Que porra é? elixir esse negócio aí? Vixe, eu Eu não consigo fé. comentar um negócio desse. Quem manja É tá o do ou seja, tá definindo a, a função calcular que você passa como parâmetro input, que eu não sei de onde vem, e ele faz o quê? Ele sanitiza. Ele dá um split ali na string pra fazer o input que tá, que tá chegando e aí ele dá o, faz o split dessa parada. E aí ele a, aplica o quê? Ele aplica um calculation, que é... ele vai passar o, sanit, o, o sanitário e aí, você não Vai. Entendi. Então é, um, é uma calculadora de banheiro esse e negócio isso. aí. Sério. Aí você aplica o calculador agora. O que, que é o calculadora? Você passa o first, você passa todos, second, <risos> third, forte fraquinho, fortinho, entendeu? E aí, você passa. Aí, que ele faz? Essa stack é uma stack que, tá, que tem na parada. Ele vai passar vários números ali. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo. E ele vai fazer a, calcula a calculação disso aí. Mas o que, que é isso? Eu Não sei o que, que é esse Duncan Operation ainda. Aí, defina agora eu o quê? que? O que é o apply? O bom apply do, do, do, do Elixir é que você pode definir a minha bosta 500 vezes, entendeu? <risos> é a mesma meta a função. É a mesma meta. Eu quero fazer definido. 90 vezes a minha função. Você pode definir 90 vezes. Não tem ali. problema. Ali, ele vai. Pra pegar, pegar o que é mais assimilar do que você tá passando de argumento, entendeu? Entendeu. É, é isso aí, o, o, o Elixir tem essa vantagem. O bom é que é uma linguagem funcional, mas será que vai funcionar mesmo no final? Não, funcionar funciona. Agora tem que ver se o, a calculadora vai calcular. Agora ele tá perguntando o quê? É operador? Aí tu passa é operador? operador. Não é. Se é operador, é true, se não é falso. Se é operador, se é, é operador, não é true. se não é operador, é o pedreiro. Isso! Aí ele fala, ó, é mais? É mais, é, é, mais. Mais, é menos? É menos. Ou, porque esse do barras é ou. Ou o quê? É, é dividido, é Eu só tô é conseguindo dividido. ver uma linha de ali, assim, ó. E A aí tem que borrado. passear. Por quê? Porque se passear, ou, ou, é porque o input no, no elixir às vezes não vem do jeito que você quer. Então às vezes tu passa o um número, ele acha que na verdade é uma string, mas é um, um número. Entendi. Então você tem que definir que o argumento que ele vai passar parece, é realmente o um número, então... Parece válido. Já foram... Faltam dois minutos e dez segundos. Aí, é, é isso mesmo. É que, tipo assim, no PHP já JavaScript, tu bota o número, ele já sabe se é número, que não é. No, yeah. no, no Elixir, ele não sabe, é, é burro. Tem que aí, aí tem que explicar pra ele que, que o número é o número. O um número é o um número. Se não, não, dá. Aí tu passa um bagulho pra passear o número, pra falar que realmente é o um número. Entendi. Senão, você não consegue fazer a operação, entendeu? Entendi. Elixir, cara, Elixir é uma linguagem bonita, cara. É brasileira, não. por isso tem que fazer essa gambiarra aí. Entendi. Aí, ó. Mas pode vir um erro também, pode vir um número, mas pode vir um erro. Pode vir um erro. Não, esse, esse resulte erro, até eu já não sei que porra tem, tem que passar, mas tem que passar isso aí mesmo. Se não passar isso, ele não define o argumento como, vale. uma, uma, como uma variável. Entendi. Não o tem cara, var, seja, o, então, não tem Ou seja, nenhum. o cara manja de Elixir mesmo, né? alguém que tá querendo trollar a gente, não. Não. Aí quando vê um dos fundadores do Elixir tá aqui, né? é. ele perguntou. Você não trabalha no Elixir <risos> Core, não, né? Não, então tá bom. <risos> Trabalhar Cabeza. na plataforma técnica e mostrar o é. que dá pra fazer. Quantos minutos nós temos aqui ainda? Um minuto e meio. Seis minutos? Um, um pouco, um minuto e cinquenta. Um minuto e cinquenta. cinco minutos. Não, não como, como a gente estendeu pro nosso outro amigo ali, a gente pode estender, é, entendeu? É minuto, tem que bater que... o recorde se você for um cara zica da balada. Senão, Exato. É porque não, não aceitaram a minha música como código. Minha música funcionou. Mostrei ali que, que, que é válida. Executou, não deu o não, não deu erro. Não deu telinha vermelha, tá bom. Não deu, não Nem deu. azul. Essa fera, bicho. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. O e é que tá fazendo, ó. Essa fera, é legal. bicho! Exato. O legal dali é o seguinte. Ele vai fazer o quê? Vai dar o do Operation. Aí ele fala, ó, tem o primeiro, que é o primeiro número na, na teoria, o segundo é o segundo número, e o terceiro é a operação. Então, caso tiver preenchido a operação, você faz, por isso que eu te falei que ele consegue definir ali vários, vários argumentos, e cada função vai ser uma dessas. Então, caso o terceiro argumento esteja ali, e seja mais, menos, dividir ou multiplicar, ele vai fazer isso. Ou seja, ao invés de ele dar a mais b no terminal, ele fez um, um programa que faz isso. Passando o argumento. Agora acho que vai dar, hein? Resumir. Complicou o que não estava complicado, mas exato, tá Exato, exato. Se funcionar, É, é tá o bom. trabalho tá de olhando. quem desenvolve. É fazer problema pra pessoa que não <risos> tem problema, entendeu? Você resolve um problema e é causa outro. Causa dois. Exatamente. Senão, é o que ele tá fazendo ali. Você não causa problema, você não é um programador decente. Mas né? eu gosto do case do, do Elixir, porque você não tem que botar aquele break escroto. Não, ali tu fala lá se é, não é. Aí já bate ali e já lê a linha. Se ferrou, ferrou. Depois da vírgula, já é o próximo argumento. É bonito esse o jeito de, e de tem... fazer o switch ali do, do Elixir. Faltam 4 minutos e 30. Então, em... Já entrou nos 5 minutos, Sim. já. já passou Mas em 5 minutos ele já conseguiu fazer o um negócio que dá pra ver que vai funcionar. Se não, deu erro no parser. É, lembrando é. disso. Tá usando o Lint aí, não, parceiro? É. Ele tá ali Senão agora... Já tá... Ele está adicionando o Tails do Sonic também na, no cálculo para não ter problema. Então, se o Sonic não der certo, o Tails pelo menos já está ali já. Ele está tentando executar o um negócio na cabeça, para ver se vai funcionar na cabeça dele. Pelo jeito, o Elixir é um negócio que funciona mentalmente. Mentalmente. O PHP roda no papel de pão. O Elixir já, na cabeça exige um pouco mais de, de qualidade mental. De CPU, né? Um negócio mais complexo. Aí, aí tá tentando pensar. Se o cara não passar o, o, o operador, o que você faz? Nada. Retorne zero. Entendeu? Legal, tá pensando, né? Vai aplicar um outro cálculo ali, no caso, né? Ali vai aplicar outro calculo. Ali que ele vai aplicar o calculation. Isso! Ah, Porque agora isso aí tem... pela. Aí aí, ah, aí, aí. Ele pode colar, gente? Pode colar ou não? Sim ou não? Não tem ninguém que quer fazer, qual é essa porra, vai. Ah, não, não, não. ali, ali. O, o competidor adversário é. disse que não Chamou poderia rascolar. Ele falou que TypeScript é mais rápido que o Elixir. E aí, qual é, qual é que é? Aí, aí falou, não. Mas não tem como, cara. TypeScript não é mais rápido nem que o JavaScript, que também já é lento. TypeScript acho que é mais rápido que o Python, talvez, só. Do resto, não. Ele é programa em rub, é por isso que não tá conseguindo passar pelixe. Hã? Vai, dá uma coladinha, vai, dá uma coladinha. Ô, oh, mas não é só... Vamos... Vamos... Vamos fazer... Vamos fazer... Os, falar a verdade aqui. Faz um monte de isso. Programador aí, cara. sem stack overflow não é programador. Faz assim, ó. Você tá falando mentira. Ó, if o third igual a, igual a mais... Um minuto. A mais B. Você já ganhou, cara. Relaxa aí, boy. Entendeu? Nós if... não tem outro prêmio pra te dar, não. É porque no... É porque no... É só fazer um monte de if ali, ó. If. Ah lá, esqueceu first, do texto, foi por isso. Ó, ó. if third igual, igual a mais, do first mais second. É, é só copiar e colar. É, pô, faz quatro vezes aí, a calculadora. Se for mais, você soma. Se for menos, você vai diminuir. Ó, cara, é muito lindo que ela faz teste unitário. Pô, isso aí, isso aí merece. merece. Agora, agora faltando dois. Agora Menos sim. De... Agora ele vai testar pra ver se o bagulho funcionou. Menos é. de dois minutos, hein, boy? Tá faltando mix só. Mas se der mix, vai dar bom. Aí, ó. Que pena, cara. Ele não conseguiu entender lá o negócio. Não tá certo, é que tá certo. Eu não sabia que também tem que indentar essa porra. Também não. Já tava ruim aí. Parece que ficou pior. Não tava muito ruim. Quer dizer, ah, não sei mais de nada, velho. Você fez aquele comentário, né, não, não tem break no negócio. Não tem Então aí. a galera do rap, hip hop não gosta muito dessa linguagem, entendeu? Não, não gosta, tem break. não tem break. Não, aí Relaxa, o adversário cara. está coagindo o nosso participante. Ah, tá. Mas tá muito bom isso aqui, hein. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Você? Tem mais uma pessoa. Você, pra... Aqui, você vai. Você já pode se vai preparar vai, aqui, ó. Pode já fez subir. o código lá, já na, so, mentalmente. É, só que você viu que você demorou tanto que já subiu a nossa plaquinha. Então você vai ter menos você que 10, ter 10 minutos. 10, 10, é, 5 minutos pra fazer. Vai, vai. É, 5 minutos não. 6 minutos dá. 10 minutos dá, 10 minutos. 10 minutos já 10 dá minutos. play já começa a fazer alguma coisa. A gente quer ver o código aqui e falar pro carinho, no palco. Só isso. Ele já fez, já. Isso Já foda. fez? Ele não pode... Ele não... Eu parei oh, louco, aqui e me ferrei, porque eu tive que fazer na Vem sentar na hora. aqui com nós. Já vou analisando teu código. Senta aqui, vai, código vai. Senta, aqui senta aqui vai. Vamos fingir que você fez em cinco minutos, vai. Vamos. Foi? Ah, se o teste tá falando, dez, tá certo. Nove, porque o teste tem que falar. Oito, certo? sete, seis, cinco, quatro, quatro três, dois, dois um. Aêêêê! É. Foi, quando? não. Eu... Passa onde merece, merece, porque chegou longe. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra fazer isso. Ó, oh, fa linguagem aqui, funcional mas... também é um negócio é. cabuloso, vai? Não rodou. Né, se... Pela primeira vez, so, linguagem... só Pela primeira vez, uma linguagem funcional não funcionou. <risos> não funcionou. Não essa funcionou. O que acontece? Vai ar, não? Vamos, todo mundo vai vaiar, pô. Vamos ver. Você tá, mex... tá fazendo com o quê? PHP? Não? não C. Caraca! Tá fazendo em seu, menino! Aí sim. Aí sim, vamos lá, ó. Tá, Aí já... vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver qual é o. Qual é... Primeiro, qual é a ideia que ele está usando? Eclipse, nossa, abriu onde. Passei... Abriu ontem para fazer o meu microfone já. Eclipse parseiro. Já deu muito bom já. Ele esqueceu como é que abre o, o IDE. Faz parte. Como é que abre a IDE? Esqueci, foi mal. Aê. Aê! Olha o nosso skill de Master de comunicação manjando mais de Muito Linux bom. que para... todo mundo aqui. Não, parabéns aqui. Parabéns. São, por... são muitos anos de sistema de informação para poder aprender ali, então, a Então vamos lá, PL. ó. Que é que ele... É, ele, ó, tem ponteiro ali, verdade. Tem ponteiro? É, então, já, já valeu. Você fez aqui na palestra. Ó, ali tem uma estrutura de nó. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Ele tá definindo a estrutura de nó. Que passa um ARV, que é o que, que é esse RV. Uma lista encadeada? Ele vem ah, da árvore. Ah, é um blockchain. Porra, árvore binária, cara. Árvore binária, pense. O ah, porra, é que é fez legal. o kit ali, vem aqui mostrar. Não, mas é legal, pô. Ó, agora eu vou fazer o mais importante que é mudar a cor é, do, do programador, que é programador, sabe que tem que ser Dark. Se não for Dark. Ele vai usar aquele MARI, KXQL, Bold. Pra, pra ficar mais matrix, saca? Entendi, bonitinho, faz sentido, make sense. Aí, muito bom, muito bom. Tá, e tem a árvore binária, aí insere a árvore, o um inteiro. Ele vai explicar como é que faz o que, que faz essa porra. Já tá funcionando? Já? Então bota pra ele, aí. Se funcionar, nós explica como é que é. Tem um especialista aqui no palco, aqui, ó. O no... é. que, que ele Eu tá penso... fazendo lá? Explica pra nós. Mano, ele tá fazendo cagada, saca? Tá fazendo. Mas O que você tá viu de cagada, errado ali que você tá falando? Cara, ele tá fazendo um negócio em C, saca? Porra, mano. Aí não. Você manja Pai de C? Mange Manja de C? Ninguém manja de C aqui? Não, eu. Tá Mas, fazendo a... uma árvore? Ele tá fazendo uma árvore. Dô. Aí a, a, a questão Sim. é: qual é o tipo de semente, qual é a fruta que vai essa árvore? Rodou? o que, que foi? Deu print? Ah, peraí. Deixa eu falar então, vamos ver. É o árvore binário, eu sigo vários valores, aí ela printa pra mim de maneira ordenada, do menor para o maior. Aí que eu e então, vamos... imprimir em ordem. Então beleza, então coloca mais número aí pra ver se vai, se vai 49, rolar. 900 não. Pô, ele tava codando enquanto você tava sentado aqui, velho. Em C, vai. Em C. Pode e ser? ele não sabia. Você sabia, a gente te contou. A pergunta é, pode O ser quê? Eu tô gritando com ele desde a hora que você começou o codado. Eu acho que tá pronto. Não, eu concordo com ele. É bonito, é ser, é bonito, é, hipnásia, é da de É tipado, é, é tipado de verdade. É que nem eu, se eu pegasse lá, eu teria código que eu conseguiria fazer. E, é Exato, eu também. Eu, eu concordo com a pressão que, que o Rogério, é... E rodou. Vai, rodou de novo, foi. Ai. Valeu, ele merece o prêmio, galera? Aí. Ma ganhou então voucher de 100% lá <risos> na tabela. <risos> Ou seja, o seu chatbot não serviu pra porcaria nenhuma. Valeu, parabéns. Quanto, quantos minutos nós temos ainda? Tem cinco, eu acho. Cinco. cinco, ó. Então, vou, ó, vou fazer o seguinte. Você pega um projeto teu pronto e roda aqui... Você tem um pronto aqui? Então roda, então, vamos ver. É rodar, a gente né? só tem cinco minutos mesmo. Eu quero ver código rodando, entendeu? O que foi? Olhinha estourando. É o quê? Também, aí é. Já virou vaza aqui. A não sabe... já virou vaza isso aqui já, cara. Hum. Esquenta isso aí não. O cara pegou o, o, o trabalho da faculdade, trouxe aqui pro palco e, e ganhou a parada. Né? Tava fazendo a tarefa ali da faculdade agora. Na época de faculdade eu fazia essa porra. O porta, professor né, dele pô? ali do IF tá ali no fundo, ó. Na época de faculdade eu pegava também ali fazer fazia o bagulho. Eu sou velho, agora Ixi. o máximo que fazer Hello World. Vamos lá, a Carla agora vai quebrar Elixir, tudo aqui, hein. Elixir mereceu mais, Elixir... Ó, quero... oh, pressão o cara... em dobra aqui, acabando a bateria ainda do notebook. Não, a, a Carlinha tem, a Carlinha tem, ó. É machino longo, cara, é machino logo. Meu machino Deus do céu, Esse projeto aí é show, hein. PowerShell. Quem que usa PowerShell aqui, ó? Aí eu boto o fé da Carlinha. Júpiter. Ó, nós... ah, acabou. Abriu o Python, fudeu. Já Vai. perdeu. Quanto já. não tem aí? Cinco. Rodou. Oh, <risos> Rodou. Rodo rodo. Deu pau já. Deu pau, não. Deu pau. Tava sem o anaconda instalado. Deu o pau. É, o Júpiter foi. Agora sim, hein? Esse aí é notebook, hein? Orra! Comentado o bagulho! É né, que foi para um tutorial de um workshop, mas enfim. É, alguém sabe de Data Science, Python? Alguém manja? Você, eu sei que manja. Tá. Ó, aqui tem duas bibliotecas que a gente importa. A NumPy é focada em processamento de linguagem natural. E o Pandas é para leitura, é, leitura de dados. Então, a gente tem um, um dados de treinamento que a gente chama. Aí a gente chama o read csv do pandas, que ele vai fazer a leitura do nosso csv. Essa função 3.red, ela já... Ih, peraí, tem uma coisa errada. O pandas, na verdade, é meio onço polar, né? Aí o que ele faz, ele traz as primeiras 10 linhas. Então, nas primeiras 10 linhas, a gente consegue ver todas as variáveis do nosso dataset, que a gente chama. Então, no caso, são os dados de pessoas que sobreviveram ou não ao Titanic, tá? E aí, a ideia é dizer se a pessoa sobre... vai sobreviver ou não, fazer uma predição, tá? Aqui, a gente consegue fazer... pegar as informações dos dados, então a gente vê quais dados têm nulos ou não. Aí, vem aquela coisa de limpeza de dados. Então, no caso, a idade tem alguns valores nulos. A gente não consegue fazer análise se tiver valores nulos, tá? Então, a gente tem que substituir esses valores por alguma forma. Só que, como a gente quer saber se as pessoas vão sobreviver ou não, a gente tem que começar a entender quanto cada variável representa na taxa de sobrevivência. Então, por exemplo, a classe é um dos fatores mais representativos, porque, no caso, pessoas de primeira classe, 62% delas sobreviveram. E para as outras classes, o número foi se reduzindo de acordo com a classe aumentando. E isso a gente faz com a função do Python, que ele faz um group by. É, pensa em SQL. Ele vai agrupar de acordo com dois critérios, a classe e a taxa de sobrevivência. Aí a gente consegue analisar um monte de coisa. A gente consegue ver o tamanho da família, então, consegue ver se famílias maiores sobreviveram menos, que é realmente o que aconteceu, no caso. Dá para ver se pessoas que foram sozinhas sobreviveram ou não, mas deu erro. Mas, espera aí... Então, dá para ver se as pessoas sobreviveram ou não, de acordo com se elas estavam sozinhas. No caso, pessoas sozinhas tiveram uma taxa menor de sobrevivência. Aí, dá pra ver a porta de embarque, dá pra ver a taxa que a pessoa pagou, dá pra ver a mediana, dá pra ver a média, dá pra ver, ixi, pera, Ai, tem que trocar tudo. a gente consegue ver de acordo com a taxa que a pessoa pagou, que está muito relacionada com a classe, então, às vezes, não traz muita informação. A gente consegue ver a média da idade das pessoas e o desvio padrão da idade. O desvio padrão é legal, porque lembra que tinha valores nulos na idade? O que a gente dá para fazer? Para cada uma das faixas, a gente não pode substituir por um valor arbitrário, então, a gente pode fazer um sorteio, né? Então, a gente pega a idade, mais o desvio padrão e menos o desvio padrão, faz um intervalo, sorteia o um número para não mudar a distribuição dos dados e ter um problema, ou alterar a média e alterar a distribuição. Então, Dá para pegar dizer... o título pelo nome, aí tem, é, tem que usar rejex. As pessoas têm um pouco de medo de rejex, mas às vezes é preciso aprender. Quer dizer que se eu for, se eu for no Titanic, então, vou morrer. Se você for homem, a, grande, a chance é grande. Porra, fodeu! Se você for homem, a chance de você morrer é grande. Ó, oh, por exemplo. Muito bom. É. O cara morreu. Alô, teste som. Pessoal, oi, oi, oi. Ela merece, não merece? Valsh, merece mandou bem, merece. teve erro código, de código, mandou bem. E salva de palmas pra todos que tentaram. Todo mundo que vê aqui merece palmas. A gente sabe que a vida pessoal de programador é verdade. desse jeito mesmo. Não, né? os caras que mais foi uma merda ali, mostrou no máximo <risos> uma piada ali, não, não vale nada. Mas o pessoal sabe codar. O pessoal sabe codar, né? Espero que assim, que não seja assim na vida de vocês, que a galera comece a entender. Eu sei que é, mas tomara que não seja, entendeu? Tomara que os chefes que tiveram, viu essa pressão, né? Esse negócio não é uma coisa boa, né? Mas é valeu todo mundo aí, viu? Show! Uou! Ô! Oh!